Oi pessoal tudo bem? Bom nós já vimos o funcionamento do TBJ, vimos seu modelo físico, seu modelo de polarização e também o um modelo de pequenos sinais. E durante esses vídeos eu comentei que a aplicação ou uma possível aplicação do TBJ é para a construção de amplificadores. Então nos próximos vídeos nós vamos focar no conceito de amplificador e como construí-lo usando transistores TBJ. Mas antes disso, vamos relembrar alguns aspectos importantes de um amplificador. Bom, em geral, sinais são descritos como variação de tensão, tá? Então, amplificadores recebem uma tensão de entrada VI e fornecem uma tensão de entrada Vout, Sendo que ele proporciona um ganho, que é a relação entre a tensão de saída pela tensão de entrada. Além do ganho, existem vários outros parâmetros que são importantes para um amplificador. Nesses, nos próximos vídeos, nós vamos focar em dois deles, que são a resistência de entrada E a resistência de saída. A gente também pode pensar em outros parâmetros, como a eficiência, consumo, velocidade, relação sinal-ruído, mas nos próximos vídeos nós nos restringiremos ao ganho, resistência de entrada e resistência de saída. Então vamos imaginar o seguinte sistema. Eu tenho um microfone ligado a um amplificador ligado a um alto-falante. O meu microfone, eu posso uh, representar ele por um equivalente de TVNAM. Então, ele seria uma fonte de tensão com uma certa resistência. Então, aqui eu tenho uma resistência R-Mic e aqui a minha tensão V-Mic. E o meu alto-falante pode ser aproximado por uma carga resistiva. Se eu agora substituir o meu amplificador pelo modelo de pequenos sinais de um transistor polarizado na região ativa, como a gente viu nos vídeos anteriores, eu vou ter o seguinte. Essa fonte de corrente com um resistor em paralelo eu posso também substituir por uma fonte de tensão com uma resistência em série. Então, só para facilitar a nossa análise aqui, eu vou fazer essa substituição, ok? Então, o que eu vou ter? Eu tenho aqui uma certa resistência RP de entrada e eu tenho um ganho vezes a tensão VP e uma resistência de saída Rout. RP é o meu Rin, é a resistência de entrada, tá? Então, qual que é a tensão VP? VP vai ser dada por esse divisor resistivo formado entre Rmic e RP. Então eu tenho que a tensão vai ser o Vmic, que é a minha tensão de entrada vezes RP dividido por RP mais. Notem que quanto maior o RP, maior será o VP consequentemente, maior será a tensão de saída, porque ela é proporcional a Vp. Então, o que eu quero? Eu quero que o Rp, que é o meu Ri, ou seja, a minha resistência de entrada, seja a maior possível. Por outro lado, a minha tensão de saída, a tensão sobre o meu, a minha carga, ou o meu alto-falante, vai ser dada por... Então, Vout, pela resistência do alto-falante dividida pela resistência do alto-falante mais a resistência de saída, ou seja, o divisor resistivo formado pela impedância de saída do meu amplificador e a car própria carga. O que, que eu quero? Eu quero que a minha tensão de saída seja a maior possível. Para que ela seja a maior possível, o R0 tem que ser o menor possível. Então, eu gostaria que o R0 tendesse a zero. Ou seja, o que nós gostaríamos é que um amplificador tivesse uma impedância de entrada infinita e uma impedância de saída nula. Bom, mas como que eu meço a impedância de um circuito amplificador com transistores? Eu vou precisar olhar a resistência equivalente ou a resistência de TVNAM, que eu observo na entrada, tá? Nós vamos ver isso com mais detalhe à frente. Mas, resumidamente, a gente verifica qual a impedância entre os terminais de entrada quando todas as fontes independentes estão desligadas, ou seja, quando todas as fontes de polarização estão desligadas. A mesma coisa é válida para a saída, tá? Lembrando que o cálculo do modelo de pequenos sinais também assume que todas as fontes independentes estão desligadas. Ou seja, a impedância de entrada ou a impedância de saída de um amplificador pode ser entendida como uma característica de pequenos sinais. Ou seja, para a polarização não me importa a impedância de entrada e saída. Ela é importante apenas quando eu estou querendo observar o comportamento de pequenos sinais aplicados ao meu, meu amplificador. Então, vamos lá. Como que eu calculo a impedância de entrada? Então, para este caso aqui, o que eu quero saber é qual que é a minha Impedância vista aqui na entrada. Para resolver isto, eu vou ter que colocar uma fonte com uma certa tensão conhecida. Eu vou desligar as fontes independentes, ou seja, eu dou desligar o VCC. O que seria equivalente a aterrar esse circuito. E aí eu olho o meu modelo de pequenos sinais. Nesse caso, essa fonte que eu coloquei na entrada, qual que é a corrente que ela está fornecendo? Veja, eu tenho um único laço envolvendo a fonte e esse resistor RP. Ou seja, essa corrente I... Ela vai ser v sobre rπ. Portanto, v sobre i é o próprio rπ, que nesse caso é igual ao ri. Então a minha impedância de entrada para esta configuração de transistor é o próprio rπ. Pessoal, não vai ser sempre assim, tá? Vai depender do circuito que a gente está usando. Essa, é, essa resistência é igual a RP, é para este caso. E qual que é a impedância de saída? Assumindo que a saída está aqui no, no coletor do meu transistor. E a minha entrada, a gente sabe que está aqui na base. Novamente eu vou ter que desligar o meu VCC, então eu vou aterrar aqui. Eu vou aterrar a entrada nesse caso e eu vou colocar uma fonte com uma tensão conhecida e vou ver qual que é a corrente que ela está fornecendo para eu perceber a tensão ó, para eu perceber a impedância de, de saída ou seja, a impedância vista nesse ponto, quando eu colocar um um outro circuito, aqui nesse ponto do circuito, qual que é a impedância que esse outro circuito vai perceber então para isso nós vamos novamente usar o meu circuito equivalente, né, o meu modelo de pequenos sinais. E aqui eu incluo a minha fonte que eu quero descobrir qual é a corrente que ela está fornecendo. Percebam que aqui também eu só tenho um laço controlando essa corrente. Então, neste caso daqui, a corrente vai ser igual a V sobre RC, portanto, V sobre I é igual a RC, que é o R out nesse caso. Então, do mesmo comentário que eu fiz anteriormente... Essa impedância de saída ser igual a RC é por causa dessa configuração aqui. É da forma como eu conectei esse transistor. Isso não vai ser sempre assim, tá? Mas notem, eu tenho... O meu transistor tem três perninhas, né? Tem três uh, terminais. A base, o coletor e o emissor. Eu poderia colocar a minha saída em outro local. Por exemplo... Se eu estou alimentando na base, eu poderia também colocar minha saída no emissor. Vamos ver o que acontece nesse caso? Então, de novo, o que nós iríamos fazer seria colocar então aqui uma fonte. com um tensão conhecida, olhar qual que é a corrente que está vindo aqui e aterrar todas as outras fontes. De novo, a gente substitui o meu modelo de pequenos sinais, então novamente a base está aterrada Aqui está a minha entrada RP. Lembrando, hein pessoal, aqui eu estou representando esse pedaço aqui, representa essa parte aqui da, do meu transistor. Essa parte aqui representa esse pedaço aqui do meu transistor. Eu tenho a perninha do coletor e o RC. E agora eu coloquei uma fonte de tensão conhecida, que eu quero saber qual é a corrente, no emissor, que até então eu estava mantendo sempre aterrado. Agora a coisa fica um pouquinho mais chata de resolver, não é tão óbvia como nos casos anteriores. Eu vou ter agora dois laços para analisar. Então, eu vou ter esse laço 1, um, essa corrente 1 e eu vou ter também o meu segundo laço, que é um laço I2. Eu vou definir aqui, então, uma corrente IB e uma corrente IC. E eu vou poder falar que IB mais IC, mais I, todas entrando aqui nesse nó, elas têm que dar zero. Bom, ainda faltou eu definir aqui essa tensão Vπ, né? Então agora eu posso dizer que o IB é Vπ sobre rπ, o IC eu sei por definição que é gm vπ mais i, isso tem que ser igual a zero agora notem que o vπ nada mais é do que menos v porque v mais vπ tem que ser igual a zero por esse laço então eu reescrevo essa parte da equação por 1 sobre rπ mais gm menos v. Tem que ser igual a menos i, né? Jogo esse i daqui para o outro lado. Resulta que se eu fizer menos v dividido por menos i, então eu vou ter v sobre i, é igual a 1 sobre Rp mais gm elevado a menos 1. Lembrem que Rp é beta sobre gm. Então, 1 sobre Rp é gm sobre beta. E beta é da ordem de 100. Ou seja, esse termo daqui, o primeiro termo vai ser muito menor do que o segundo termo GM. Então eu posso aproximar este, é, essa equação por é, ignorando o primeiro termo, eu mantenho então só o segundo que fica 1 um sobre GM. Então esse é a tensão de saída para este, é para esta configuração aqui de amplificador. Tá? Então, esses são, ex são alguns exemplos para a gente ver como, dependendo de onde eu posiciono a minha entrada e a minha saída, eu tenho diferentes uh, valores de impedâncias de entrada e de saída. Isso já motiva o próximo vídeo. Então, a gente repara que eu tenho diferentes posições onde eu posso colocar a minha Tensão de entrada, diferentes posições onde eu posso colocar minha tensão de saída, ou seja, eu tenho diferentes combinações, entrada saída. E elas vão me dar diferentes características dos meus amplificadores. Então isso nós vamos olhar no próximo vídeo. Vamos lá?